Muitas pessoas, nesses últimos dias, estão compartilhando fotos em um aplicativo que faz a sua aparência ficar mais velha. Uma projeção de imagem próximo de uma realidade futura. Agora, olha o que a Bíblia diz em Salmos, capítulo 90, versículo 10. A duração de nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, a medida deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Ou seja, nem todos os que estão projetando a sua imagem chegará a desfrutar desse tempo futuro. Todo aquele que deseja viver uma vida plena e abundante deve tomar uma decisão no dia de hoje, Veja o que o Evangelho de João, capítulo 10, 10, ele vai dizer. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenho uma vida em abundância. Entregue a sua vida a Cristo. Ele é o bom pastor. Ele deu a sua vida para que nós possamos ter uma vida longa, uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de salvação. Somente com ele nós conseguiremos chegar a 60, 70, a 80 anos, tudo aquilo que essa imagem está projetando para o futuro, mas uma vida sem Jesus Cristo no centro dos nossos corações será como uma neblina passageira. Com certeza nós não chegaremos a esse tempo de desfrutar de um tempo maior ainda de vida. Eu quero orar por você nesse dia. Amado Deus, poderoso Pai, todos esses, ó Deus, que desejam ter uma vida longa, uma vida plena, uma vida abundante, que possam, ó Deus, aceitar ao Senhor como seu Senhor e Salvador. Posso entregar a sua vida, entregar o seu caminho, entregar a sua esperança. E eu tenho certeza que o Senhor alegrará o nosso coração e acrescentará muitos e muitos anos em nossas vidas para que o teu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Essa é mais uma reflexão diária com o pastor Rud Meyer. Compartilhe essa mensagem, faça chegar ao maior número de pessoas e com certeza Deus te honrará. Fica com Deus, um abençoado dia na presença do Senhor Jesus.